Este Stream Studio é até das ferramentas mais estáveis em termos de, de desempenho em que, e bastante versátil. Eu diria que é uh, um bom compromisso entre o, a qualidade do resultado final. Olha, cá está, está desenhada. Estou a ver que ela agora está a funcionar rápido. Uh, é um bom compromisso entre uma ferramenta... Um, simples de utilizar e complexa. Portanto, temos aqui alguma parametrização, podemos escolher o um estilo, não é muito complicado de utilizar, é só damos aqui um prompt, temos um negativo prompt, posso fazer upload de imagem também para, para fazer aqui um mix. Uh, funciona razoavelmente bem. Vou aqui escolher agora digital art, onde ele está a produzir. Ok, digital art, ah, está interessante. E agora, em cada uma destas imagens eu posso pedir também variações, posso... posso... Posso definir como principal e trabalhar em cima dela, fazer download ou pedir variações. Vamos mudar aqui de estilo uh, pixel art. Tem piada, por acaso eu gosto do pixel art. Certamente ele gera mais depressa, requer menos processamento. Agora vamos ver.